Tá lançado o desafio, se liga, eu vou te mostrar agora como você pode fazer uma média de R$100 por dia através da Best 365 no mercado de futebol virtual de maneira simples e rápida seguindo esses passos que eu vou te mostrar agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira e é isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou lançar um desafio aqui, onde eu vou mostrar para você uma maneira simples de você fazer uma média de R$100 por Todo santo dia na Best 365 e fazer o saque desse dinheiro para você ver esse dinheiro cai na sua conta, beleza? Bom, para quem não me acompanha no Instagram, se você já não me segue, segue lá, vai estar aparecendo aqui na tela agora. Todos os dias, basicamente, eu coloco no meu Instagram e só fazendo saques. É, da, da minha meta, né? Eu bato a minha meta no dia, eu solicito saque, eu sempre tô mostrando isso nos meus disorders. Então eu vou te mostrar agora a estratégia que eu utilizo, só que tem um porém, tá? Essa estratégia é baseada, obviamente, falando nas entradas que são enviadas aqui no meu grupo VIP de oportunidade padrão, que nós chamamos de oportunidade padrão, que hoje, olha só, tá chegando a 5.863 pessoas no nosso grupo VIP, Tá? Ontem, só para você tomar uma ideia, ó, estamos com uma sequência de greens lindas aqui neste exato momento. Ontem, para você tomar noção, olha isso, mano, o um resultado é muito foda, tá? Ontem, para você tomar noção, nós chegamos a mais de 60 greens consecutivos, um atrás do outro, assim, ó, seguido, sem interrupções, para você tomar noção, tá? E aí eu vou te mostrar o seguinte, eu quero mostrar uma estratégia que eu utilizo que faz com que você consiga... É, ter esse resultado de uma maneira mais simples e um pouco mais segura, vamos dizer assim, beleza? Bom, então se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, e se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você chegou até aqui, é porque você quer ganhar mais dinheiro, então você não pode deixar de se inscrever aqui agora para não correr risco de você perder os próximos conteúdos. Então já se inscreva aqui agora mesmo. Então vamos lá, como que vai funcionar essa estratégia? Primeiramente, eu tô aqui logado na minha conta da Best 3.5, também estou logado aqui no meu site de análise porque toda entrada que eu pego eu faço baseada primeiramente aqui no site de análise. Para quem não sabe esse site ele mostra todas as estatísticas de jogos, porcentagem, probabilidades e os resultados dos jogos em tempo real. Tá? Então, por exemplo, ó, estamos aqui, por exemplo, logado na Copa do Mundo agora E na Copa do Mundo agora está rolando o jogo do minuto 28 Então assim que o jogo acaba, já é atualizado o resultado da partida aqui Entende? E aí com isso eu consigo acompanhar como que está o mercado E assim filtrar qual entrada que eu pego Então assim, eu não saio pegando todas as entradas Mesmo que a taxa de acerto do robô seja muito alta Acima de 93, 94% Todos os dias eu ainda seleciono melhor, eu faço ainda uma peneira para saber quais entradas eu pego. E assim eu consigo bater minha meta muito rápido, tá? Então, para quem não tem acesso ao site de análise, quiser, eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição do vídeo também. Bom, para quem sabe, ó, eu sempre mostro no meu Instagram, eu sempre falo que a minha meta diária ela é baseada ali na casa de R$250, R$300, R$300 e pouco reais. Tá bom? Nossa, 300 e poucos reais que eu falei, 300 e poucos reais, tá bom? E seguinte, ó, a minha meta, a minha banca base aqui que eu vou utilizar com vocês, essa aqui é a banca que nós utilizamos para gravar as aulas juntamente com os alunos da Tropa Milionária. Quando eu vou gravar alguma aula, vou ensinar alguma coisa para os alunos da Tropa Milionária, tá? A nossa banca base é 1, reais. Tá 1.700 por quê? Porque nós lucramos 500 reais de ontem para hoje. Então qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou depositar, uh, vou depositar não, vou sacar agora neste exato momento para você ver na prática não sei o quanto que isso é real tá vou clicar aqui em saque ó é aqui tá usado meu banco deixa eu só descer a tela um pouco para não vazar meu CPF nada do tipo né que o valor do saque ó então, eu vou sacar r$ 517 reais neste exato momento para a gente começar com a banca base certinho então eu vou fazer o saque agora cliquei aqui pronto saque feito ó, como você pode ver tá aqui o valor eu vou colocar aqui ó gerenciar saques aqui, ó, R$517, mais um saque feito. Pra você ver o como que isso é real, eu vou vir aqui agora, na Best 305 novamente, eu vim aqui em histórico, só pra você ter uma noção que é, nós batemos a, a, a meta e sempre sacamos, tá? Vou colocar aqui, ó, por intervalo de datas é, e vou pegar aqui nos últimos sete dias, tá? Que é o resultado que já tá aqui, ó. Mostrar histórico. Só pra você ter uma noção. É... Não, pera não tá em saques, né? <risos> saques, ó, agora sim, ó, intervalo de datas, saques... Agora sim, olha só para você ver nos últimos 7 dias apenas, ó, do dia 12 ao dia 17, na verdade são 5 dias, né, ó. saque de 470, saque de 440, saque de 500, que eu acabei de fazer para você, ou seja, olha só, 400, na semana se você for analisar friamente que quase 1.500 reais de saque em 5 dias, né? porque é do dia 12 ao dia 17, então isso é para você ver que realmente dá para fazer grana, aqui a gente está mostrando saques acima de 400 reais por dia, é, então você pode sim fazer mais de 100 reais por mês se você seguir o que eu vou te mostrar aqui agora na tela, beleza? Bom, então vamos lá, agora eu vou aguardar aqui o, o nosso robô mandar uma entrada no grupo, tá? Assim que ele mandar uma entrada, eu vou fazer o filtro que eu sempre faço aqui através do site de análise para vocês Para ver se a gente vai pegar ou não e vou mostrar em tempo real para vocês Então será baseado, é claro, nas entradas que são enviadas aqui dentro do meu grupo VIP e aí vou mostrar pra vocês como rapidinho a gente consegue tá batendo essa meta sem correr risco, sem expor demais a banca de maneira é, prática e com qualidade, tá? que eu sempre falo pra galera é o seguinte eu troco muito quantidade por qualidade. Tem pessoas que querem pegar 15, 20, 30 entradas por dia, porque o nosso robô manda muitas entradas, né? Só ontem nós finalizamos o dia com 146 greens. Em um único dia, 146 greens. É muito resultado. Só que eu prefiro bater minha meta rápido, bater minha meta com 3, 4 entradinhas e pronto, acabou. Eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso também. Assim que mandar uma entrada aqui, a gente continua. Vamos embora. Ó, é o seguinte, o robô acabou de mandar uma entrada na Superliga, minuto 10, tá? É, já estou com saída de análise aqui aberto. Ó. nos últimos jogos acabaram que não bateu também, minuto 7 não Ele mandou ambas marcam a partir do minuto 10 aqui ó. Agora nós vamos pegar aqui, ó. se você vem aqui no, né, no esporte virtuais, futebol, vem Superliga, minuto 10 Nós vamos iniciar uma entrada aqui agora, tá? Seguinte, é, como eu disse para você, eu gosto de fazer a entrada, é, bater a meta rápida Então nós vamos colocar aqui uma, uma, uma, uma média aqui, de, vai dar um lucro de mais ou menos 50% Reais tá, de lucro já na primeira entrada. Então eu vou colocar 50 e para voltar mais ou menos 50 reais de lucro também, tá bom? Então é o seguinte: por que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de bater meta rápido. Só que vai depender também da quantidade que você tem é, de valor que você tem na sua banca, tá? Isso conta muito. Beleza? Mas vamos lá, Faltam mais ou menos 20 segundos para começar essa partida aqui. Manchester City e é, Manchester United, ó, é clássico, 15 segundinhos Começou o jogo. Primeiro chute ali do Manchester United, vamos ver o cruzamento A bola vai pra fora Imagina tá um pouco ruimzinha, né? Mas vamos lá Ó, Manchester City agora atacando Deixa eu tentar tirar esse quadradinho da tela aqui Cruzamento e gol Gol do Manchester City, ou seja, se o Manchester United Fizer um gol agora Nós já batemos green já nessa primeira entrada aqui Vamos ver se vai dar bom, ó. Manchester City atacando novamente Vamos ver Bola dentro da área, o chute, gol, 2x0 a, a gente precisa de um gol do Manchester United Vai acabar o primeiro tempo agora, esse foi o último lance Bora, Manchester Bora, United Ó, de novo o Manchester City atacando Pra fora, o goleiro pegou Manchester United, Ó, pênalti, vai dar pênalti ali o Manchester United não deu um chute, hein 3x0 é agora, hein? Ó o gol do Green, eu tô sentindo, ó. Ai, ai, ai. Bola dentro do ar, o chute Gol! Gol! Gol do Manchester United! Batemos Green de primeira, pra vocês terem uma noção, ó. Eu vou inclusive mandar mensagem aqui dentro do grupo aqui, pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Vou vir aqui dentro do grupo agora. Clico aqui, tá? Cadê meus negocinho aqui, ó? Green! E já manda aqui um greenzão pra galera. Cadê o botãozinho dos meus emojis aqui, que não tá aparecendo? Só pra você ter noção que eu também mando pra galera aqui, tá? E é isso, ó. Batemos um green de primeira. Bonitinho aqui, ó. Que são os emojis, ó. Clica aqui. E já vai direto, ó. Greenzão pra galera. Então seja, Primeira entrada. Já lucramos bonito, ó. Já até atualizou o saldo ali, já. Já lucramos bonito. Vamos aguardar uma próxima agora. E vamos ver se a gente já mata essa meta com duas entradas rapidinho. Pronto, acabou. Demorou? Vamos aguardar aqui. Olha, ó. O robô acabou. O robô acabou de mandar uma entrada na Copa. Começou no minuto 16. Acabamos de fazer o filtro aqui no site de análise, começando neste minuto, minuto 13 também não bateu. Uma então, oportunidade está muito boa, tá? Então vamos pegar aqui, ó, para o time marcar, tá? Vamos colocar mais 50 reais, porque se batermos aqui nessa entrada, nós já conseguimos basicamente fazer a meta com apenas duas entradas, ó. Então o jogo vai começar aqui agora, falta 20 segundos para iniciar o jogo. E é isso, se bater, nós pegamos aí quatro, é, duas entradas, basicamente, e batemos a meta. A entrada, ela consiste em quatro jogos. Então, se não bater no primeiro jogo aqui, que é o minuto 16, esse jogo vai começar agora, nós vamos pro minuto 19. Aquela primeira entrada que nós pegamos, ela já bateu de primeira. A grande maioria das entradas que o nosso manda bate sempre no primeiro e segundo jogos. É, no, entre o primeiro e o segundo jogo, tá? Nos dois primeiros jogos, por que dizer. É, tá bom? Mas vamos lá. Começou a partida. Vamos acompanhar, vamos ver se a gente bate o nosso, a nossa meta já. Ó. Um chute, um gol. Um chute, um gol já da Colômbia. Se a Holanda fizer... É, um gol aqui agora Nós já batemos a nossa meta Vamos ver se a gente quer bater essa meta rápida Ó, Outro ataque da Colômbia Chute gol 2x0, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui 2x0 para a 0 Colômbia A gente precisa de um golzinho da Holanda Para a gente conseguir bater a nossa meta Ó, Ataque da Holanda Vamos bater a meta ainda no primeiro tempo hein? Cruzamento e gol Batemos A meta na velocidade do flash Ó, 2x1 um já no primeiro tempo Vamos ver quanto que vai acabar esse jogo aqui Mas a meta já tá batida, com duas entradas Eu quero passar um insight para você depois terminar esse jogo aqui Mas calma aí, vamos ver quanto vai terminar esse jogo, ó Pra fora 2x1, um, meta já batida, já de primeira de, Com apenas duas entradas, né No primeiro jogo essa aqui já foi Ó, cruzamento da Colômbia Pra fora Meta batida, tá? Enquanto o outro jogo tá rolando ali, só pra você entender, ó. Batemos no um primeiro jogo, ou seja, os próximos três jogos você não pega. Vamos mandar green pra galera aqui novamente, ó. Clicou aqui, greens. Vamos clicar aqui na, nos meus emojizinhos aqui, ó. Cadê os emojizinhos aqui, ó? Todos então, que clicam aqui, só pra você ver lá, aparece lá na tela, ó. Vou mandar greenzão pra galera aqui, ó. Pronto. Mais um green pro meu povo. É isso aí, terminou 2x1. Um. Ó, o saldo já atualizou. Tá vendo? Então assim. Meta basicamente batida, né? Na verdade, foram reais de lucro. Faltaria reais. E você tem duas opções. Você tenta mais uma entradinha ali para bater esses reais, ou, pô, deu um pouquinho a menos, mas ali tá dentro da média. Igual, a minha meta diária, a minha meta diária, geralmente na casa é de reais, Mas tem dia que eu faço uns 240 e paro. Tem dia que eu faço 350. Então, vai depender muito. Hoje, no início do vídeo, nós fizemos um saque que você viu de reais, Então, depende muito. Só que qual que é o maior insight que eu deixo com isso aqui para você tá principalmente se você for aluno da tropa milionária porque nossa taxa de acerto como você viu ela é muito alta tá então todas essas entradas que você viu aqui por isso que é tudo green ó, green green green então assim ó é a nossa taxa de acerto ela é muito alta então qual que é o maior segredo que eu deixo para você aqui ter controle porque às vezes você vai vendo ali uma sequência de greens de 20 30 40 greens seguidos não mano defina a sua meta Bata sua meta rapidinho e sai fora. Ah, Júnior, mas a minha banca é baixa. Então, se a sua banca é baixa, coloca uma meta baixa. Não adianta você querer colocar uma meta muito alta com uma banca muito baixa. Não adianta você, com uma banca de 50 reais, querer fazer 300 reais por dia. Isso é dar tiro no pé. Entende? Então, se você tem uma banca mais baixinha, defina uma meta mais baixinha e vai aumentando. Só que qual que é o ponto mais importante que eu gosto sempre de frisar? Bateu a sua meta, saca. É porque não tem nada melhor do que quando você vê aquele dinheiro caindo na sua conta e você utiliza aquele dinheiro para alguma coisa específica. Por exemplo, você pegou aquele dinheiro da sua meta, 50 reais, você pagou um lanche para você e para sua namorada, você comprou um arroz para dentro de casa, você botou gasolina no seu carro. Quando você faz alguma coisa com aquele dinheiro que você sacou, você de fato percebe o quanto que isso é real. Porque a maioria das pessoas querem o quê? Ah, não, vou colocar uma banca pequena e vou ganhando, vou ganhando, vou ganhando, vou deixar minha banca crescer para aumentar minha meta para depois começar a sacar. Na maioria das vezes, sendo bem sincero, isso não funciona. Então, assim, ah, eu quero aumentar a minha meta. Então, guarda dinheiro, junta dinheiro na, no seu trabalho, faz alguma coisa a mais, sei lá, consiga um dinheiro a mais para você depositar na sua banca para você aumentar a sua meta. Entende? Fazer é mais ou menos dessa, dessa, nessa pegada. Mas o legal que eu sempre recomendo é bater a sua meta, saca ela, bota no bolso, usa esse dinheiro para você ver. Que é legal, vamos olhar, ó, fiz ali 100 reais, saco. Amanhã fiz 100 reais, saco. Pronto, acabou. Simples assim, tá? E sempre buscando qualidade, não quantidade. Muitas pessoas perdem dinheiro porque querem apostar, querem fazer 15, 20, 30, 40 entradas durante o dia E estatisticamente falando, né, quanto mais entradas você pegar no dia, automaticamente mais chance você tem de pegar um RED ok? E essas chances elas são minimizadas quando você aprende a fazer esse filtro que eu mostrei aqui Isso aí dentro do curso eu ensino, né? Porque eu não saio pegando também todas as entradas que o robô manda Mesmo que a taxa de acerto seja muito alta, eu ainda faço uma peneira para conseguir identificar qual será a melhor entrada ainda assim uma, uma, um filtro ainda mais é, mas vamos dizer assim como que eu posso falar né mais peneiradinho para conseguir encontrar uma entrada ainda mais certeira tá então isso te ajuda a bater sua meta ainda mais rápido vamos dizer assim também. Beleza? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Vou deixar o link tanto do site de análise quanto da tropa milionária aqui. Se você quiser tirar dúvidas sobre o meu curso, sobre o meu treinamento, eu vou deixar o meu WhatsApp aparecendo aqui na tela também. Basta você me chamar que a gente, que eu mesmo vou estar te respondendo lá, tá tirando suas dúvidas. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!